Nós não definimos ainda qual é a ação, é mas é uma ação no sentido, é uma DPF, nos, numa, é, provavelmente uma DPF, é uma ação no sentido de fixarmos claramente a competência dos poderes. Porque um juiz eco de primeira instância não pode, a qualquer momento, é, atentar contra um poder. Busque apreensão no Senado Federal, só pode se fazer por decisão do Supremo Tribunal Federal. Renan Calheiros critica a juiz que autorizou a ação no senado e agrava a crise com o judiciário Acuado diante de investigações contra si próprio e contra outros senadores O presidente do senado federal, Renan Calheiros, resolveu atirar pra tudo quanto é lado Nessa segunda-feira, além de chamar um juiz de primeira instância de juiz eco E o um ministro da justiça, a cara, eu é, quer dizer, Alexandre de Moraes, de chevete de Renan disse também que vai recorrer da decisão que autorizou as prisões de quatro agentes da polícia do Senado Conforme noticiamos aqui no Canal do Otário na semana passada Pra quem não se lembra, os tais policiais legislativos são suspeitos de agirem em benefício de José Sarney Fernando Colo, Glaise Hoffman e Edson Lobão para tentarem atrapalhar as investigações da Lava Jato Basicamente, esses jagunços do Senado usavam equipamentos antigram para identificar se os imóveis desses parlamentares estavam sendo alvo de algum tipo de escuta. Mas quem não gostou muito dessas declarações do Renan foi a nova presidente do STF. Carmen Lúcia, rebate Renan. Onde um juiz é destratado, eu também sou. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Bento Carneiro, é, quer dizer, Carmen Lúcia, deu uma alfinetada em Renan. Sem citar diretamente o presidente do Senado, ela afirmou ser inadmissível que um juiz seja diminuído ou desmoralizado fora dos autos. O que não é admissível é que, fora dos autos, Qualquer juiz seja diminuído ou desmoralizado Porque, como eu disse Onde um juiz for destratado, eu também sou Pois é, Carmen Lúcia Ao invés de ficar dando alfinetada por aí Que tal fazer o STF Punir de verdade esses políticos com foro privilegiado, hein? Afinal de contas Só teremos harmonia entre os três poderes Quando estes não forem ocupados por bandidos E por falar em bandido o diz que Lula é amigo em planilha de propinas da Odebrecht. O relatório da Polícia Federal que colocou na cadeia o ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Paloffi, afirma que o codinome amigo, encontrado nas planilhas de propinas da Odebrecht, é uma referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só pra vocês terem uma ideia, esse tal amigo teria uma conta corrente da propina com um saldo de 23 milhões de reais. É, Lula, agora a casa caiu mesmo. Hashtag amiga é para essas coisas. Momento. Já ba... Ai, meu. Esse otário é muito vendido mesmo, hein? Puta que pariu. Calma, filha da puta. Você também pode me comprar, basta acessar a lojinha do Otário e adquirir o seu Otarinho. Depois é só você me mandar uma foto com ele que eu faço questão de publicar lá no Instagram no canal do Otário. Então confere o link da loja aqui na descrição do vídeo. Surge na Câmara projeto de fundo de financiamento da democracia: 3 bilhões de reais. Como se não bastasse a roubaleira e toda a corrupção existente nesse país, os vagabundos do Congresso estão querendo criar um tal de fundo de financiamento da democracia, onde 2% do roubo, é, quer dizer, do imposto de renda do cidadão iria para os partidos políticos torrarem com propagandas. Caixa 2 e por aí vai. Totalizando cerca de 3 bilhões de reais. Tá de sacanagem, né? Fundo de financiamento da democracia é o caralho. Se esses vagabundos querem ser financiados, que façam isso com o dinheiro dos próprios militantes. Simples assim. Mas não vem querer meter ainda mais a mão nos nossos bolsos. Seus arrombados. Hashtag vai trabalhar vagabundo. DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL SUPERA o PATAMAR RECORDE DE TRÊS TRILHÕES DE REAIS Isso mesmo, a dívida pública federal, que é aquela contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o rombo no orçamento do governo federal, superou pela primeira vez na história o inacreditável patamar de três fucking trilhões de reais. É como se cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros possuíssem uma dívida de cerca de 15 mil reais. E pensar que tem estudante por aí que, ao invés de estar estudando, está servindo de massa de manobra de partidos políticos e ocupando escolas para defender a manutenção dos gastos desenfreados do governo. Não pode, porra. Hashtag tem que limitar os gastos públicos sim, porra. Hashtag PEC241 já. Dólar fecha em queda e volta a R$ 3,10. E, e pra alegria do Mickey, o dólar continua caindo. <risos> amiguinhos! Se o dólar chegar a R$ reais, eu vou mostrar. Em 2016, o dólar já acumula uma queda frente ao real de cerca de 20%. Não é à toa que apenas seis ações do índice Bovespa estão em queda no ano. Aliás, o índice já acumula uma alta de quase 50% desde janeiro e retomou patamares que não eram registrados desde 2012. É, esse é o famoso efeito tchau, querida. Hashtag... Tchau, querida. E pra finalizarmos essa edição... Casal formado por Letícia Spiller e Marcelo Novaes pode salvar a novela Sol Nascente! É, mesmo, é. Sua novela das seis. Muda-se! E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então se inscreve aí nessa bagaça, mas se inscreve pelo link que eu tô deixando na descrição do vídeo. E arregaça esse like. E não se esquece de dar aquele apoio financeiro ao canal. Porque aqui não tem fundo de financiamento da democracia pra sustentar essa equipe não. E amanhã tem mais.